Olá, me chamo Douglas Lucas Gilmar Bem-vindo a Variando processos finais de Inuyashiki É pessoal, então é o seguinte Esse vídeo aqui já é a terceira vez em que nós mencionamos esse anime de Inuyashiki É a terceira vez A gente mencionou no, no, no próprio vídeo da de Primeira impressão No vídeo que a gente falou das melhores encerramentos, que Foi o primeiro vídeo desse ano de 2018, que vai estar tá aí, tá aí aparecendo em algum canto da tela, que o Doguinha vai botar. Esse vídeo agora vai ser extremamente dedicado a esse anime que já acabou e que nós já terminamos de assistir e que nós precisamos urgentemente desabafar após assistir esse anime que é destruidor, Nossa. mas é bom. Bom, é um alfumismo em tudo grande. É uma obra-prima, é uma obra, -prima, obra é. de arte, um dos melhores amigos, charmoso e tudo mais. Imagina, é aquela coisa, imagina você levar um soco no estômago e você olhar assim, poxa velho, que massa. Valeu a pena levar esse soco. É. é, então assim, foi praticamente essa a sensação que a gente, que pelo menos eu tive, eu acredito que os colegas aqui também, que eu tive ao assistir em Yaxique, poxa, vou deixar pra eles aí. Depois eu vou <risos> É... Esse, esse anime, eu acho que fui, eu acabei de testar ele Eu nunca, mas o estou acompanhando tempo, é, as, as temporadas dos animes Nunca tenho feito isso, é a primeira vez que estou fazendo eu estou gostando de que a cada temporada surgem animes fenomenais E... <risos> Mais, ou <menos. risos> Mais ou menos... Mais ou menos... É isso, é... Tá bom. Então esse anime ele se, me surpreendeu, principalmente pelo personagem, principalmente, também pela, é, pela trama e também pela animação e trilha sonora. Esse anime me cativou desde o começo, o primeiro dia que eu assisti, eu fiquei ansioso pelo segundo e depois do segundo eu não consegui mais parar de ver esse anime. Eu fiquei esperando o dia de sair o Pessoal, a gente fala de mais uma vez, né? Pela terceira vez que o Lucas falou do Inhaxique verdadeira obra-prima e surpreso com, o, com a genialidade do autor, consegui trabalhar temas que às vezes são tão clichê com os animes, que é um tema que eu já falava há pouco, muito chato, trabalhar a ideia de altruísmo no anime normalmente é uma coisa bem chata, porque isso aparece como uma obrigação, ah você tem por obrigação de ser altruísta, né? para às vezes, é lá pela humanidade, nem eu achei que essa temática também aparece, só que ela não aparece daquele jeito chato, na verdade essa ideia de altruísmo aparece de um jeito muito bonito é representada pelo senhor Inuyashi que por sua vez já é um personagem totalmente inovador dentro da história do anime, porque é um idoso que representa, que aparece como protagonista e desde o começo a gente já percebeu que esse ia ser um daqueles animes que iam ficar, deixar um universo reservado para ele, porque é, trouxe elementos extremamente bonitos trabalhou uma imersão absurdamente linda e finalizou-se daquele jeito que a gente esperava, com ah, é, spoiler, lógico spoiler, com uma explosão spoiler. do do Rishiro e um final magnífico de Last Hero para acabar de chocar a gente e deixar a gente <risos> acabado e com sensação de dura o pessoal que acompanhou foi as lágrimas ao ver o final de Miyashiki o sentimento de, de, de contemplação, do trabalho e ao mesmo tempo de saudade desse trabalho curto e é. grandioso, grandioso perfeito anime se você ainda não assistiu assista, assista tá na hora experiência belíssima. Assista esse anime boa assiste. tarde que é aqui no que aqui, aqui na descrição. Então pessoal, a gente finaliza mais um variando, Um elogio ao trabalho belíssimo aí, no Miashi. Pra você que continua acompanhando o canal, deixa seu like, comenta, compartilha com os papas. E pessoal, valeu! Mais um vídeo aqui, passadas, continuando aí. Se você não viu outros vídeos, tá na hora. Vai ter aqui na descrição o link dos outros vídeos. Então, pessoal, terceira vez que a gente faz um vídeo sobre Minha Então, por favor, assistam a assistam! ASSISTA! ASSISTA! ASSISTA! ASSISTA! ASSISTA! o <risos> <assistam, risos> <pô. risos> primeiro em terceiro. Não, é bateando, pô. impressão ah, final. É bateando, É Você pô. vai fazer do, do, do que a é fazer tem... outra vinheta? <risos> <risos> Puta que <risos> pariu, Não. <risos> Você é bichão velho, pô. Vou dar agora, vou dar <risos> Esse é um o Vadeando e a gente vai falar do, de impressões finais. Quero dizer, primeiras impressões é bom, finais. Vamos lá do começo, não. É do começo. Novinha deu um tapa tá, aí lá.